Faço a primeira pergunta, a primeira provocação para Isabela, a partir de uma conversa que a gente teve previamente, no qual você afirmava que a arte no Brasil é hegemonicamente branca. Eu gostaria que você contasse um pouco da tua experiência de trabalho em Belém, e de trabalho como artista e como ativista, o modo como essa prática questiona esse lugar de centralidade que está também vinculado à produção artística. Bom... É... A arte foi institucionalizada pela, pela branquitude colonialista no Brasil. Né? A gente tem, por exemplo, a primeira universidade brasileira foi a Escola de Belas Artes. Né? E, a partir daí, Vem sendo assim, eu também estudei arte na Universidade Federal do Pará e tinha uma, uma coisa muito curiosa, assim, porque... com relação à identidade mesmo. As coisas estavam... É, eu sei que, que existe um problema com o ensino, eu sei que existem vários problemas com a circulação de arte eu de uma cidade que é Belém, por exemplo, que você tem uma concentração de movimentação cultural exatamente no centro da cidade, dos quais nós, que somos da periferia, não conseguimos acessar. Né? E, de repente, eu, eu me criei na extrema periferia e me joguei num, num curso de arte, num curso de artes plásticas. E... E, e, e, e como essas coisas foram entrando, foram passando pelo meu caminho, é... não só eu, como outras pessoas, a gente não conseguia... Eu, eu não conseguia me, me entender uhum. enquanto artista. Eu não, eu não tinha a minha identidade, eu não me via, eu não... não... Eu não cabia. Eu não estava eu não certa. É mais jovem também, antes e durante a universidade, justamente, talvez, por isso essa coisa eu, eu também pichei muito. Também fui artista de rua. E eu tinha uma outra vivência artística que fez parte da minha formação de pessoa, que é a vivência dentro do terreiro. Dentro do terreiro, o nosso culto, ele é centrado na estética, na expressividade. E eu não conseguia fazer esses links. Ora, o que eu, o que eu constituía como o lugar de dar nome à arte, de dar cara para a arte, onde, o espaço onde a arte existia, era uma instituição e essa instituição não... não não não me representava então a partir daí eu fui eu fui, fui me questionando enquanto pessoas e fui encontrando outras pessoas que também não não não se encontravam não convergiam e no sistema de circulação no sistema de, de, de, de no sistema político das artes em si é, havia um, uma uma exclusão que, que me tocava muito, que me, me, me sacudia, mas... Mas, então, a partir daí, eu comecei a problematizar para ver se vai encontrando caminhos, né? Se, se, se vai e tal, e tal, e tal. Até que surgiu essa, essa proposta né, de, de artistas de terreiro. Então, hoje em dia, eu trabalho mas nesse âmbito, então, nos terreiros, nós, somos é, é, a maioria das pessoas negras, são pessoas periféricas, eu sou uma exceção, a maioria dos meus irmãos não tem curso superior, por exemplo, da minha casa, da minha vida, não tiveram essa, essa outra vivência desse outro lado. É, então, assim, é... é é bem à margem e os locais geográficos, os locais, os territórios que sobram na cidade de Belém Pará para nós comunidades de Terreiro são justamente os locais de, de esses locais como por exemplo o local de oferenda, a mata, a mata aonde a gente tem acesso, uhum. é, é um local de desova, onde a polícia vai lá desovar os cadáveres de jovens negros que são assassinados pela polícia. E ali a gente vai fazer o nosso culto. Então, é, como eu posso falar em, em, em margens, né? por exemplo? Como eu posso me ver no tema marginália? não eu, Talvez existam marginárias uhum. né? Assim, é só um exemplo. Isso sem falar existe uma, uma um separativismo que é étnico e, e é social Sim. né isso sem falar nos indígenas que já é uma coisa que também não tem tanta propriedade mas é é, é notável todo uhum. mundo vê